de bots and games, inserção ou difusão de código malicioso, artigo 163-A, inserir ou difundir código malicioso em sistema informatizado, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa.